Acabam de ser adicionados no CS os novos adesivos do Major de Paris. Vamos conferir aqui na íntegra o primeiro item que já tá à venda. São, na verdade, dois itens, né? Os passes de batalha. O primeiro é o passe básico, que você vai ter acesso ao redondo. E o segundo passe, que é o avançado, você também ganha já garantido. Três tickets pra pegar um pacote de skin souvenir, né? Três tokens. Partida já começou. Precisamos de alguns tipo disparos. Ah, oh. apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Vai,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 E o que todo mundo tava guardando pra saber era como que iam ficar os stickers do Major de Paris. E já temos aqui a resposta. A Valve investiu de novo nos fundos invisíveis, mano. Repetindo o que aconteceu em Stockholm 2021 e Antwerp 2022 que não tinha o fundo, né? Era invisível eles fizeram de novo, mano. Diferente do Major do Rio. E, cara, isso é muito bom pra quem quer investir nesses stickers desse Major, mas é ruim pra quem tava investindo em alguns stickers dos Majors passados. Vamos começar aqui com os times Legends. Alguns holográficos aqui eu já gostei, mas o da Fúria na moral tá sensacional, velho. que que é esse efeito, mano? Vai dar para fazer uns crafts absurdos com esse sticker. E tem outros bem bonitos também, de uns times diferentes. Ó, se liga, esse time eu nunca tinha visto essa logo, mano. E deu um adesivo holográfico muito bonito. Caraca, olha o efeito, velho. Insano, mano. Ó, galera, o Gold também bem parecido com os últimos Majors aí de Stockholm Home e Antwerp. Vamos dar uma olhada aqui em todos os Golds. Eu já sei qual que é o Adesivo mais caro, tá? Já vou revelar já, já. De olho aqui rapidão na assinatura dos Legends. Cara, olha só. Ficou muito massa a assinatura aí do time da Fúria. Gostei bastante. Dessa vez, ainda tivemos alguns, tipo, elementos assim e tal. Por exemplo, na logo do Zayu aqui. A Valve permitiu ainda umas letras diferentes. Eu achei que não ia rolar muitas coisas. Vamos dar uma olhada agora nos times Challengers. Aqui tem uns times novos, mano. Que a gente nunca viu antes. Começando pelo adesivo da Nip. Ficou irado na versão holográfica. Eu gostei demais desses adesivos holográficos. A Valve acertou. Tá ligado? Olha só, G2 a puxar pra um vermelho É, tipo um bronze vermelho, olha isso, mano Nossa, só adesivo pesado Esse time aqui trocou a logo Agora é uma logo nova E tá irada essa logo aqui também, cara No efeito holográfico aí Mano, os caras conseguiram botar Red Bull no adesivo Como assim? What? penha aí Gamer Legion Olha esse adesivo, cara, nas imóveis Qualquer skin as vai ficar irado pra fazer craft esse time também é novo, nunca vimos esse adesivo antes no CS. E galera, até o momento, esse é o adesivo mais caro, o Moniz Gold, cara. Assim como no campeonato aí de Antwerp, Moniz Gold tá sendo o adesivo mais caro de Paris. Então, uma das cápsulas legais para se abrir é essa cápsula aqui, tá? A cápsula de assinaturas dos times Challengers Que é onde ficou a G2, cara Porque aqui pode cair o adesivo mais caro de todo Do Paris Major Até sei lá quando, né? Depois pode ser passado por outro Uma rápida olhadinha aqui nos adesivos holográficos containers Aqui tem o adesivo do Fluxo, mano E ó, adesivos holográficos realmente tão, tão irados, galera Eu quero ver a assinatura do Hops também que Até o momento entre os adesivos holográficos eu acho que é o mais caro do Hops E aqui a gente vai ter, olha esse adesivo, cara Efeito holográfico irado Da Greyhound, mano, irado demais esse adesivo aqui, tem o um mouse holográfico de novo, tá muito parecido com o um adesivo de Stock Home, pra quem investiu, isso é um F muito grande, Complexity e aqui Fluxo, mano, se liga, eu acho que esse aqui é como se fosse o novo 9Z, tá ligado? Talvez a gente veja aí a logo do VSM, a assinatura do VSM sendo tipo um novo Rocks Holo, e eu digo isso porque tá muito irada, se liga só, eu vou encontrar aqui agora, pronto, achei, mano, esse daqui é um dos adesivos assinaturas que tá mais caro agora no mercado da Steam, nessas primeiras horas aí, esses adesivos foram lançados. E, mano, esse adesivo aqui tá muito foda, principalmente na versão holográfica. O cifrão no meio, né? A logo do VSM, a assinatura dele. Irado demais esse sticker aqui, cara. Na verdade, todos os stickers aí da né, galera do Fluxo ficaram muito bons. O adesivo do Phelps aí. E o Woody também, ele sempre coloca alguma parada nos adesivos dele e tá, tal. Pica-pau aí, né? Mano, muito promissor, velho. Ó, flop de novo. A galera gosta de usar esse adesivo pra zoar e tal. E o adesivo do Hobbs que eu queria ver. Porque o Hobbs, ele sempre faz umas assinaturas lendárias. Ele fez tipo um coração partido. Esse aqui, no momento, é o adesivo holográfico mais caro. E o gold dele também tá entre os adesivos mais caros. Eu não gostei muito dos adesivos dourados, tá? Eu acho que os holográficos ficaram muito bons mesmo. A nova acertou. Novamente, fazendo holográficos legais. em fundo invisível. Alguns chamaram bastante a minha atenção. Gostei muito aqui desse adesivo da Fluxo. Esse Green Hound aqui, eu achei que tem uns efeitos holográficos muito loucos. Vai do azul pro vermelho. Isso aqui ficou muito bom mesmo. E o adesivo da Fúria, na moral, cara. Esse aqui, eu acho que é o holográfico mais top dessas cápsulas. O que, que vocês acharam? Deixem nos comentários. Eu vou escolher uma cápsula pra abrir uma quantidade legal, pelo menos uma 100. Eu não sei qual, tô muito em dúvida. Mas depois de postar esse vídeo, eu vou ver os comentários e vou me decidir. E vou me basear no preço também dos stickers no mercado. Aqui é uma cápsula boa porque tem o fúria holográfico. A cápsula com a assinatura do Mones também é uma das boas. Pegar, tipo, Monese Gold tá valendo 2 mil reais, dá pra vender na hora. E onde tá também o time da Phase e da Fluxo, tem ainda adesivo Mouse Sports, que é um adesivo que já tá valendo mais de 200 reais na versão holográfica tem várias cápsulas boas, cara, eu tô de olho em duas, eu vou decidir, e no mais é isso galera, espero que vocês tenham gostado dos adesivos assim como eu, fiquei feliz que são adesivos bonitos, e com certeza vai dar pra gente investir, principalmente na época de 75% de desconto, e daí todas as cápsulas vão ficar muito mais baratas, os adesivos caem muito de preço, e é a hora de investir pesado em cápsulas e adesivos, agora é uma hora apenas boa para descobrir aí quais são os adesivos bons, o que pegar, possivelmente vender, e daqui a alguns dias já começa o Major, tô hypado demais, vamos que vamos. Vamos, um abraço, falou!